Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E Nesse vídeo, vamos resolver um problema sobre linearidade local. Esse problema diz o seguinte: a função f é duas vezes diferenciável com f'' de 2 igual a 1, f' de 2 igual a 4 e f' de 2 igual a 3. Qual é o valor da aproximação de f de 1,9 usando a reta tangente ao gráfico de f em x igual a 2? Bem, pause esse vídeo aqui e veja se você consegue descobrir isso sozinho ou sozinha. E aí, fez? Vamos fazer juntos agora? Bem, Se eu fosse fazer uma questão como essa em uma avaliação, eu ia apenas querer descobrir a equação da reta tangente que passa pelo ponto 2,1 ou seja, quando x é igual a 2 e y é igual a 1. E aí, descobriria o valor de y quando x é igual a 1,9. Bem, isso, na verdade, seria uma aproximação. Mas, para aprender a ter uma intuição aqui, vamos apenas ter certeza de que entendemos o que está acontecendo. Então, vamos fazer um gráfico. Digamos que esse aqui seja o meu eixo y e esse daqui seja o meu eixo x. E temos aqui x igual a 1 e aqui x igual a 2. Aqui também temos y igual a 1. Nós sabemos que o ponto 2,1 está mais ou menos aqui, em x igual a 2 e y igual a 1. Então, sabemos desse ponto que ele está bem aqui. E também sabemos que a inclinação da reta tangente é igual a 4. Então, vamos ter algo que se parece com isso aqui. Bem, provavelmente vai ser um pouquinho mais inclinado do que isso, mas é mais ou menos assim que a reta tangente vai se parecer. Bem, não sabemos muito mais sobre isso. Ah, claro, nós conhecemos a segunda derivada aqui também, mas isso daqui nem vai ser importante agora. Enfim, a questão está pedindo para fazer algo, mesmo que a gente não saiba como que é a função. Ela pode ter, por exemplo, esse formato aqui, mas a gente não sabe realmente como que ela é. Estamos tentando descobrir f de 1,9. Então, se x é 1,9, se a função tiver esse formato, f 1,9 pode ser esse valor bem aqui. Mas não sabemos exatamente isso, porque não sabemos muito mais sobre a função. No entanto, a questão está sugerindo a reta tangente. Se a gente conhecer a equação dessa reta tangente aqui, poderemos encontrar um valor de y para essa reta quando x é igual a 1,9. Quando x é igual a 1,9, nós temos esse ponto bem aqui. E aí poderíamos usar isso como uma aproximação para f de 1,9. Bem, para fazer isso, precisamos conhecer a equação da reta tangente. E podemos fazer isso aqui da seguinte forma. Temos que y menos o valor de y, que sabemos que está nessa reta, nesse caso sabemos que o ponto 2,1 está nessa reta. Então, temos y menos 1, que vai ser igual à inclinação da nossa reta tangente, que sabemos que é igual a 4, vezes x menos o valor de x, que corresponde para esse y, que nesse caso é 2. Então, temos x menos 2. Agora, só temos que substituir o x por 1,9 para obter a nossa aproximação para f de 1,9. Sendo assim, temos y menos 1, que é igual a 4 vezes 1,9 menos 2. 1,9 menos 2 é 0,1 negativo, e 4 vezes menos 0,1 é igual a menos 0,4. Agora, basta a gente adicionar 1 um em cada lado dessa igualdade. Assim, chegamos à conclusão que y é igual a... Se você adicionar 1 um aqui, vai encontrar 0,6. Bem, aqui eu não desenhei muito bem, já que 0,6 pode ser algo mais perto daqui. Mas, enfim, está aí. Essa é a nossa aproximação para f de 1,9. e aí nossa alternativa aqui é a letra b. Terminamos. Ah, um detalhe. Uma coisa que é interessante perceber é que não tivemos que utilizar todas as informações que o problema nos forneceu. Não tivemos que usar essa informação sobre a segunda derivada a fim de resolver o problema. Então, se você se encontrar em uma situação como essa, não duvide muito de si mesmo, porque, às vezes, o problema pode fornecer informações desnecessárias.